Então, cara, hoje eu vou falar aí sobre a comunidade de opinião e por que ela não vai acabar com a nova regra do YouTube, cara. Enfim, cara, o que aconteceu foi uma polêmica sobre uma nova regra do YouTube, que é sobre você não poder ferir o ecossistema do YouTube. E velho, eu vou passar um pouco de vídeo sobre isso, que é muito diferente do que a maioria tá pensando. Mas enfim, isso começou por causa do Drama Alert, que disse que ele perdeu a moralização por duas semanas, por ter dado a opinião dele sobre o um cara chamado H3H3 Productions, que é um cara que, sinceramente, eu desconheço, eu não vejo canais da gringa, mas eu vi o um vídeo do Drama Alert, que ele ataca o H3H3, chamado H3H3 Lies, em tradução literal é H3H3 Mente, que ele fala sobre o H3H3, cara. Ele ataca o cara, e no final, ele diz os inscritos atacarem o cara, como mostra esse comentário, mano, que tá em inglês. Mas o cara disse que ele parece uma criança que manda todo mundo atacar o, o cara, tá ligado? Porque ele tem uma visão diferente do cara. E também ele excluiu nos né, comentários e tal, né? Ele excluiu o um comentário de um cara que criticou ele. E aí, a Central falou disso como se o YouTube tivesse literalmente censurando o Drama Alert. Porque ele deu opinião sobre H3H3. E não aconteceu, ele não deu opinião ali. Ele literalmente atacou o cara. E aquilo? Vários canais começaram a falar sobre isso E velho, eu acho até inacreditável Porque tanta gente fala do mesmo assunto, mano Mas é aquilo, né? Dizem que é pra salvar a comunidade, cara Mas você sabe que é só pra farmar views, querendo ou não E aquilo, velho Essa regra de ferir o ecossistema do YouTube na minha visão, pelo menos, não vai ser pra quem difamar algum youtuber, né? Então, te caluniar, injuriar outro tudo. como fez o John Alert, tá ligado? Mas é aquilo, velho. Vai ter gente dizendo: ah, mas é subjetivo. O que, que seria? Decessariamente você difamar, injuriar alguém, né? Você destruir a honra de alguém, tá ligado? Eu não sei também, é uma coisa bem subjetiva. O que pode ser ofensivo pra um, pode não ser pra outro. Então é aquilo, velho. O youtuber não vai acabar com canais com digo. Tio Sam, o São o Fegolarte, mamãe falei. Glória adeus agora esse tipo de canal tá ligado ele não vai acabar mano assim você pode ter certeza Até porque esses canais são canais muito bons e da opinião é importante né e realmente essa regra prova vai valer para caluniar outros canais realmente cometer algum crime né porque literalmente você que falar com o e jurar alguém crime no Brasil eu acho que essa regra tá assim certa se realmente foi isso se não fosse realmente o YouTube né quisesse usar qualquer um que fira o sistema deles que fale mal de outro youtuber eu acho muito errado desculpa trabalho no YouTube não tem certeza de nada cara e você que fez vídeo rápido você também não tem então admite aí velho mas se você gostou desse vídeo cara por favor compartilha para mais gente cara com 500 inscritos vai ama tem então, gente te agora